Bem-vindos. Muito obrigado pelo seu interesse nos nossos eventos. Meu nome é Oscar Robles. Vou pedir que ajustem o áudio. Vou conversar sobre a primeira parte do que podem encontrar em LACNIC. Não, o áudio, não os microfones. O que encontram nos nossos eventos. Nosso objetivo é que vocês conheçam o que é LACNIC, que vocês saibam o que podem encontrar nos eventos em termos gerais. Podem ajustar o áudio ou tirar o retorno? Conseguem me ouvir? Ok. Aqui está me dando um eco. Bom, como eu dizia... Vocês vão poder ver aqui o que podem encontrar nos eventos. Vamos rever as agendas para que, dependendo dos seus interesses, possam aproveitar melhor o evento, conhecer as diferentes instâncias de interação, de participação e colaboração. Alguns de vocês talvez estejam chegando à LACNIC como na primeira reunião, então talvez estejam mais interessados na parte de tutoriais ou capacitações, Portanto, o dia de hoje teremos uma oferta muito ampla de tutoriais disponíveis, mas não é apenas hoje. Temos também outro tipo de sessões, que são de troca de experiências e conhecimentos mais técnicos, mais específicos e operativos. Temos o LACNIC Forum, por exemplo, de forma paralela, então faremos um repasso geral. Primeiro, gostaria de explicar o que é LACNIC e o que fazemos aqui. LACNIC é uma associação internacional sem fins de lucro estabelecida em Montevideo há 20 anos, mais de 20 anos. Nosso objetivo é administrar os recursos de IP, os endereços IPs, IPv4, IPv6 e os ASMs. Todos sabem que os dispositivos têm um, sua própria IP e esses endereços se administram de forma regional. E regionalmente, nós atendemos 33 territórios da região latino-americana e do Caribe, e os grandes operadores, Telmex, Claro, etc. Eu estou escutando de forma muito estranha aqui em cima, se depois podem ajustar o áudio, seria melhor. Eu dizia que os grandes operadores pedem recursos à LACNIC e eles dividem esses recursos aos clientes, mas não é apenas os grandes operadores, também os ISPs pequenos e médios, especialmente, por exemplo, um pequeno ISP na região de Oaxaca ou na planície de Argentina, ou na selva amazônica, por menor que seja, também tem recursos IP, ou essa é a ideia, às vezes são alugados pela escassez de recursos, mas finalmente... Quem tem espaço diretamente da LACNIC são nossos associados ou membros. Hoje temos mais de 1.500 entidades que participam da nossa vida institucional por estar associadas à LACNIC e ter recurso da LACNIC. Bem, em conjunto com esta função tão específica de administrar um recurso e este registro, de quem tem cada uma dessas IPs e o titular de cada uma dessas IPs, além disso, nós também devemos definir as regras para o serviço. A quem damos e a quem não, o que acontece, que regras devemos cumprir para manter o serviço. Bom, essas regras são definidas nestes espaços. Talvez vocês possam participar dessa construção de regras. Claro que hoje já estão completas, E vamos mudando, realizando apenas ajustes nessas regras. Nós chamamos de políticas, as políticas de alocação de recursos IP. Além dessa construção de políticas, nós temos também espaços para o treinamento ou capacitação, a construção de capacidades. Queremos que essas regras sejam definidas da forma mais informada e com mais apoio técnico. Às vezes são regras muito gerais e não é necessário tanto conhecimento técnico, mas é necessário ter conhecimento operativo. E o que buscamos é que chegue justamente as pessoas que são responsáveis das diferentes redes de comunicação, redes acadêmicas, de operadores, de pequenos ICPs, redes comunitárias, redes de governo, e que participem na definição dessas regras, mas que também não chegam apenas a definir as regras, apenas porque pode até ser um pouco entediante, pouco motivante do ponto de vista de benefício. Apesar de ser uma atividade interessante, porque fazemos de forma colaborativa, a diferença dos processos legais ou legislativos dos nossos países, isto sempre é realizado de forma aberta e funciona para 33 territórios. O problema é que nem todos observam o benefício, então como construímos um espaço onde podemos beneficiar diretamente e que ao mesmo tempo possam colaborar na definição dessas regras? Bem, para isso temos outros espaços, o treinamento, a capacitação, a interação... O networking, a colaboração com outras entidades, a apresentação de estudos, investigações técnicas informativas, criação de redes humanas para favorecer os seus próprios negócios, tudo isso pode ser encontrado neste evento, graças às diferentes atividades que temos. Bem, junto com a LACNIC, que se encarrega da região da América Latina e o Caribe, Existem outros quatro registros regionais de IP em conjunto com eles. Temos esta colaboração para manter a alocação de endereços IPs de forma, com ordem. Temos o da África, da Europa, da América do Norte, que chama ARIN, e é da Ásia Pacífico, que é APNIC, ou APNIC. A visão e missão da LACNIC é construir uma comunidade regional para obter um impacto global, para ter uma melhor internet global. Mas devemos trabalhar nas nossas regiões para efetivamente é, conseguir que essa internet se desenvolva de forma adequada. O objetivo destes eventos itinerantes é nos aproximar de todos. Talvez alguns de vocês vêm de lugares muito longes, mas o propósito é nos aproximar das diferentes sub-regiões para que possamos nos conhecer, conhecer os desafios, mas também para trazer informação, treinamento técnico, capacitação e as oportunidades de networking que existem nesses eventos. Então, é o principal benefício desta itinerância. E vamos construindo estes espaços... De forma subregional. O que podemos encontrar em um evento em termos gerais, já demos um panorama geral de tudo o que encontram, não apenas as regras dos nossos serviços, mas também este processo de construção permanente de comunidade, porque mediante esta construção de espaços, vocês interagem com muitos companheiros, com colegas, que provavelmente não conheciam anteriormente. E vocês não sabem, mas daqui a 5, 6 anos, talvez alguém que vocês conheceram em um evento da LACNIC vai poder ajudar vocês a resolver um problema operativo ou vai contratar vocês para a próxima, o próximo desenvolvimento profissional ou acabam realizando uma aliança, uma associação, uma parceria juntos em alguma parte da região. Tudo isso é parte do processo de construção de comunidade que estamos buscando e que impacta não apenas em uma melhor internet, mas também em uma melhor sociedade na região. Existem diferentes opções ou rotas, diferentes temas que encontramos. Vou começar de baixo. LACNIC, como dizia, é uma associação internacional, que é uma personalidade jurídica, que se estabeleceu no Uruguai e deve ser transparente e deve ter uma série de processos, estatutos a cumprir, e uma delas é a Assembleia de Associados, onde temos que render as contas como administradores da administração aos associados. Talvez alguns de vocês são membros ou associadas do LACNIC e devem saber como estamos gestando os recursos, o tipo de atividades que realizamos, em benefício dos associados, mas também das comunidades. Nós não vemos apenas os associados como o nosso público objetivo, e sim a comunidade estendida, porque mais cedo ou mais tarde, isso também oferece benefícios para os associados e a comunidade no geral. O desenvolvimento de políticas, como disse, de, dedicamos muito tempo a isso, que são as regras, que também faz parte do processo do que vão encontrar neste evento um espaço para debate e construção de conhecimento, nessas sessões onde alguém apresenta alguma coisa que encontraram ou descobriram de forma operativa, ou que resolveu de forma criativa, interessante, ou às vezes sem querer, e às vezes a conversa entre colegas pode ajudar a se beneficiar desse tipo de conversa. Tudo que se refere à capacitação, ao treinamento técnico, dos tutoriais e workshops, teremos, e claro que é um espaço de encontro pelo menos dois ou três espaços adicionais, o LACNIC Forum, a reunião SCITS, que está realizando de forma paralela, porque apesar da sofisticação da tecnologia e a complexidade da tecnologia, é necessário a construção de realidades interpessoais e de confiança para resolver problemas, como é a questão da cibersegurança. Então, o grupo de CECIRT está se reunindo de forma paralela, então é isso que vamos encontrar, seria tudo, então passo a palavra para a Laura, muito obrigada pela atenção, espero que, que tenham uma semana produtiva, que também faz parte do processo, tenham muitos relacionamentos aqui, se relacionem com pessoas e façam amizade, muito obrigada. Alô, bem-vindos mais uma vez. Eu sou Laura Kahn, gerente de desenvolvimento de cooperação. E vamos rever o evento, vamos eh, contar como aproveitar ao máximo o evento, como participar. Temos duas formas de participação. Tem pessoas que estão nos eh, assistindo virtualmente desde suas casas, desde... E tem outras que estamos aqui de forma presencial. Essas são as suas modalidades de participação. Para aqueles que estão aqui, a semana do evento vai ocorrer no Centro de Convenções. Todas as sessões ocorrerão no Centro de Convenções. Todos os almoços vão ser aqui no Centro de Convenções. E agora contar um pouco mais de outras atividades e eventos sociais para quem participa de forma virtual. Vão estar na plataforma Zoom Eventos, onde vocês têm um lobby e, quando entram é nas sessões, vocês podem se, é, interagir com as outras pessoas que estão conectadas virtualmente, podem participar de todas as discussões que ocorrem na plataforma Discord. E é para quem está aqui presente, para quem está participando. É, virtual ou presencial. Muitos de vocês já talvez fizeram parte do programa de bolsas, fazem parte do programa de bolsas, ou ficaram porque vão fazer uma apresentação. Essa é uma outra forma de participar. E agora vamos ver, vamos falar um pouco do Fórum Técnico do LACNIC. E muitos de vocês talvez foram quem se candidatou com o trabalho e foram eleitos para a fazer a sua apresentação, se candidataram para o programa de bolsas e vão... Vamos falar sobre dados gerais. Os que estão aqui já passaram pelo candaço, pelo registro, e que estará aberto a semana toda, para Os almoços serão aqui no centro de convenções, na sala 5 e 6, eu vou mostrar o mapa mapinha, que a é saindo daqui para a esquerda, todos os dias, hoje é quando as sessões concluírem, vamos ter um coquetel de boas-vindas, que não vai ser aqui no Centro de Convenções, mas no Hotel de que é daqui aqui é um Corteirão um de Distância, assim, aqui no Terrasco, até às sete da noite. Todas as pessoas que estão aqui presenciais podem participar do coquetel de boas-vindas e podem continuar a conhecer colegas e conversar com eles. Na quarta-feira temos um evento. Social. Quando concluem as sessões do dia, esse evento social é num local que é denominado Quinta Montes Molina. Tudo isso está no site do evento, que passam verificar como chegar. É possível ir a pé Às 20 horas. E depois, para quem é mais corajoso e quem gosta da atividade ao ar é livre, temos um grupo de runners, já faz anos que existe o grupo de runners, eles acordam, e às 6 da madrugada eles se encontram na porta do hotel, para sair para eh, uma corrida ou para uma caminhada, e Alessia que estará na porta do rádio, guardando todos aqueles que que, que não participar Estávamos falando do plano de localizações, na sala, eh, agora estamos na sala plenária, onde vocês visualizam três e eh, Temos três salas aqui neste, neste andar, e depois as mais salas no mezanino e no segundo andar, tem escadas rolantes para subir. Temos as cadeiras nos um coffee breaks, temos eh, uma feira comercial do lado de fora. Convidamos vocês para visitarem a Sandy, os participadores. E aqui vamos ter também do lado direito o Sandy do LACNIC, onde eu vou contar um pouco mais, mas podem fazer suas perguntas eh, sobre questões específicas sobre o LACNIC. A agenda do evento está no site do site da página web, mas quero te dar uma ideia para que se orientem na semana. O, o dia de hoje, o forte são os tutoriais. Temos cinco tutoriais diferentes. Um vai ocorrer aqui na, na sala, depois sobre o IPv6, e em paralelo temos o LAC Perim Fórum, que é uma atividade com registro paralelo. O pelo eu vou contar um pouco melhor, mas é para as pessoas ligando as questões de peering. Na terça-feira, amanhã, amanhã, vamos fazer a abertura oficial do evento. Vamos ter um painel de cibersegurança e depois fazer a abertura do evento. Depois da abertura, começa o Fórum Técnico e todas as apresentações técnicas que Oscar estava referindo sobre construção de conhecimento para o resto do dia. Na quarta de manhã, é importante, temos uma sessão denominada Internet no México Presidio do Futuro. O que vai acontecer ali? É uma sessão de debate, não vai estar disponível para quem participa virtualmente, é mais um debate mais íntimo para analisar algumas das questões que são os desafios e oportunidades da internet no México. Então, todos os mexicanos, bem-vindos para participarem. E quem não somos daqui também é uma boa forma de que, para aproximar ideias que funcionam em países. Então, é uma sessão muito interessante que convidamos vocês para participar. Então, talvez, depois... o do período da manhã, temos o Fórum Público de Política. O Oscar Liz contava que nós somos os responsáveis pelo cadastro e alocação de recursos. Esses recursos são alocados com base em questões é, que são definidas no Fórum de Política. Então, vocês todos, ou todos os operadores de rede, é interessante que participem deste fórum, porque é aí onde são definidas alterações ao manual de políticas, que é a base para a alteração dos para as, a, a alocação de recursos. À tarde temos a, a Assembleia dos Sócios do, do LACNIC, e na quinta vamos ter mais o fórum técnico, vamos ter um, um pop de medições, que é uma coisa nova do evento, e também temos a conferência do RISE, a é conferência de treinamento, na sexta vão ser mais treinamentos, vão ser mais treinamentos, do LACNOC, e de manhã depois, mais tutoriais, e depois do recesso, esse é o encerramento oficial. Aqui só para que possam visualizar os tutoriais de hoje, o workshop de políticas hands-on, depois vão ter um tutorial para uso do e também o RPKI, IRR para operação de redes e laboratórios de, de automação. E depois na sexta temos mais dois, que são ferramentas essenciais para o funcionamento dos sistemas autônomos e fundamentos de geolocalização. Se vocês precisarem de orientação em alguma sala, podem perguntar a alguém do staff ou também na parte do registro. Como eu referi antes, temos uma atividade paralela que está ocorrendo agora, o LAC-Beating like Forum, é um, um espaço voltando para quem quer participar em, em assuntos aplicados de redes e procura facilitar um ambiente que faça, promova o, o, o, a troca entre beatings, é organizado pelo LAC-X like e o LAC-NOG like com é um apoio do LAC-Beating like Society. Hoje de manhã vão ter uma roda uma rodada de reuniões informais e à tarde vão ter apresentações muito recomendado para todos os profissionais ligados à questão de XP e questões de interconexão. O fórum técnico do LACNIC vai ocorrer durante a terça e a quinta. Esse fórum técnico é o espaço do LACNIC disponibilizado para que a comunidade possa apresentar experiências, trabalhos e iniciativas ligadas a aspectos técnicos do desenvolvimento da internet na região. E algumas das questões que vão surgir, temos 22 apresentações, temos a luz de maturação, IoT, segurança, BGT, remote peering, e isso vai ser, como eu falei, na terça e na quinta, e para quem está participando virtualmente, vamos projetar todas as apresentações, e também quem está participando virtualmente poderá fazer perguntas. O Fórum de Público de Políticas é o âmbito onde são discutidas as propostas de políticas que alteram o manual, ou o processo de crescer, o processo de desenvolvimento de políticas, ou PDP. A participação do Fórum de Políticas não é apenas para qualquer pessoa que queira participar, mas é muito importante, é desejável que toda a comunidade e os sócios participem deste processo porque é um processo que vai definir as regras sobre as sobre as quais eh, são alocados os endereços, atribuídos os endereços e Na quarta-feira, às 11 horas, começa o fórum de políticas e vamos ter, nesta ocasião, cinco propostas que estão em discussão, só vou referi-las, mas vocês poderão prestar delas em maior detalhe no site. Poderão ler toda a política, entender ela alterações várias do PDP, análise de impacto obrigatório estabelecimento do consenso, gestão de regras liberadas com infraestrutura crítica e incluir IPv6 no texto da sessão segundo manual. Às 9 horas, vai ter um workshop hands-on de políticas. Agora, quando concluirmos essa sessão, quem estiver interessado em políticas pode participar desse espaço. Como eu referia na quarta de manhã, temos essa sessão de debate da internet no México, Voltando para debater sobre a operação da internet no México, os desafios e possíveis soluções, mas é uma agenda que não tem normas. Algumas das questões que temos para debater são os problemas que afetam a operação de redes e obstáculos para a internet, a conexão com dos atores no México, e também a implementação de BBCs, barreiras e desafios. O intuito é abrir um espaço de diálogo e poder conversar com os atores para identificar em conjunto as redes para levar com atores relevantes da comunidade para contribuir para a melhoria de todos esses processos O evento não é apenas ir para um treinamento, para ouvir todas as técnicas, é para fazer outros colegas, para fazer networking, para levar contatos. Então, convidamos vocês a aproveitarem todos esses espaços sociais, Você pode aprofundar os Coffee Break, na feira comercial, o estande do LACNIC, onde teremos o staff cuidando de vocês, o hotel e o sociais, social, também uma inercialidade de discussão e de esporte, e quem participa do, de forma formação do evento. E também queria lhes contar, que em todas as atividades do LACNIC, é, se aplica-se o código de conduta da comunidade. Esse código de conduta estabelece a forma de desesperada, por todos os participantes de nossas atividades e também descreve alguns dos comportamentos que serão inaceitáveis na nossa comunidade. Há um comitê, comitê de ética para interpretar o código de, esse código de ética. Se houver é denúncia, ter que cuidar disso. E temos um grupo de referentes de confiança formado por pessoas do staff e da comunidade e colaboram para lidar com as situações que possam ocorrer em loco e que possam, por exemplo, ocorrer aqui no evento, e vocês podem informá-los e solicitar orientação. Esses referentes de confiança terão no seu caixão três PIN, que Eu vou lhes mostrar fotos deles para que possam identificá-los dentro deste evento. Quando vocês se cadastraram no evento, tiveram. Para quem não leu com cuidado, ele está disponibilizado no site. Há pouco tivemos o um processo de atualização do documento. Fizemos, o tempo todo a gente o atualiza, seja vivo e seja em vigor. Foram incorporadas algumas questões ligadas a problemas das instalações, o por exemplo, a manutenção da apelação para os acusados e a pressão do poder. E outras questões ligadas a questões mais do ponto de vista jurídico, são os tipos de sanções, esclarecimento de limite de confidencialidade de, e questões ligadas ao acesso. Aqui temos os referentes de confiança do Estado. Temos quatro pessoas: Adriana Ribeiro, a pessoa Roca, e Paula mansi que talvez você já. Isso, a Adriana, isso aqui, não sei se pode ficar em pé. Não sei se tem mais alguém. Kevin está por aqui. Lá está. Kevin, podem vê-lo. E da comunidade temos Lia Sulli, Mark Larson, que não conseguiu participar. E Ricardo Batara, que não estou visualizando na sala, mas vocês poderão identificar. Isso é só para rever e espaços onde vocês podem aproveitar a interação e networking nos Zoom Events, podem acompanhar o streaming. Temos tradução simultânea para três idiomas. Se precisarem ouvir em três idiomas, peçam o dispositivo para ouvir a tradução direta. Podem fazer perguntas do Q&A dos Zoom do Também interações virtuais no Fórum Público de Podcast. Temos um de networking, onde tem o cadastro é, à direita, tem uma sala com poltronas para se sentarem e conversarem. Também podem é, fazer o download do kit de boas-vindas e participar das redes sociais. E tem o do Dulanique, com o qual vocês podem conversar. E aqui conclui a apresentação. Eu é, não sei, vou aguardar uns segundos, caso vocês tenham uma pergunta, um comentário. Ou podem eh, se aproximar a qualquer espaço, eh, a qualquer pessoa na da organização do evento. Estamos à disposição. Muito obrigada. Que tem um seguinte semana. Muito obrigada, Laura.